Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje na CompuWord aqui fazendo um vídeo sobre a memória de 1GB DDR2 FB DIM. Tá? É, essa memória, vou mostrar ela com mais detalhes aqui para vocês, para vocês conhecerem ela, tá bom? É uma memória totalmente bufferizada, tá bom? Nós temos ela da marca Smart, que é essa daqui que está na minha mão agora, tá? Ó, vocês podem ver os detalhes dela aqui, tá? Além da marca Smart, nós temos ela também da marca Rinix, que é essa outra que está aqui, ó. tá bom? Está aqui a descrição do produto, tá legal? E agora eu vou mostrar para vocês como instalar essa memória. Só antes de mostrar para vocês como instalá-la no servidor, uma informação importante, tá? Essas memórias, por serem totalmente bufferizadas, elas necessitam de refrigeração, porque elas trabalham em temperaturas bem altas, tá? Comparadas à memória DDR2 comum ou mesmo de outras linhas, tá? Então, essa é uma linha de memória que exige refrigeração. Se você for testar ela por um período maior do que 5 minutos e não refrigerá-la, você corre o risco de queimar a memória por falta de refrigeração, tá bom? Vou mostrar para vocês agora como instalá-la num servidor HP. Então, pessoal, agora vamos começar a configuração dele nesse hardware aqui da HP, tá? Aqui nós temos já dois pentes de memória ocupando o primeiro canal do primeiro processador e nós vamos colocar esses dois pentes ocupando o primeiro canal do segundo processador. O segundo processador nesta, neste hardware aqui da HP, ele é denominado o canal B e o segundo canal de memória para ele é denominado o canal D, então o primeiro processador ele usa o canal A e C de memória e o segundo processador usa o B e o D, tá bom? Essa informação é importante conforme vocês forem colocar ou popular suas memórias aqui para otimizar a performance para um processador, o, para o outro ou para o sistema operacional de modo geral, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui, ó. o canal A é os dois primeiros slots de memória o canal B você pula esse slot aqui, ó, que é referente ao canal C e aqui você encontra o canal B, então vamos lá, ó. canal B <risos> Opa, deixa eu colocar do lado certo o canal B aqui. E aqui, do outro lado, o canal B. Certo? Populou aqui, o canal A, canal B. Basta inicializar o equipamento. Então nós vamos inicializar o equipamento e vamos fazer o teste para ver se tá tudo funcionando, tá? Ó, ligamos ele, estamos aguardando ele inicializar agora, tá? Quando liga é muito comum ele ficar com essa ventilação forte, tá? Na verdade é o teste dele de gerenciamento. Ó, já ligou o servidor, agora ele tem que reconhecer os 4 GB de memória. Pronto, tá aqui, ó. deixa eu pausar ele aqui. Tá aqui ó. 4 GB de memória aqui em cima, tá bom? Ele identificou os dois processadores que a gente está utilizando. Aqui ele está reclamando que a Baia 2 está fora da força. De fato está fora da força mesmo. Só tem um cabo de alimentação ligado. E o sistema já inicializou. Aqui ele já segue com a hilo, tá? É que estava parado. Seguiu com a controladora, tá bom? E feito isso, você já tem com sucesso a instalação do pente de memória. Aí você já pode seguir para a próxima etapa. Que seria a etapa de testes e análise para saber se... A memória está funcionando corretamente. Se está tudo ok, se não tem nenhuma falha referente a isso, mas a instalação física da memória está ok, tá bom? Caso você não consiga chegar nessa etapa, o que você tem que validar? Se ela está bem conectada, se está bem ligada, tá? Ó, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês: aqui, ó, tá? se a sequência dela está correta, ó, as quatro memórias estão aqui, ó, certo? A controladora tá aqui no canto, ó. os processadores estão ali, tá bom? Inicialmente, para esse teste rápido, você não precisa refrigerar ela aqui, porque o duto de ar aqui, ele mantém ela resfriado, tá? O que é importante, não rodar com ela muito tempo aberta, é muito importante, assim que você for fazer os testes, voltar essa tampa aqui, ó. Essa carenagem, querendo ou não, ela vai fazer uma ventilação forçada nas memórias, Evitando assim que elas danifiquem com o tempo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário Deixem aí no vídeo, tá bom? Nós aqui da equipe Comporde agradecemos a sua atenção